E aí, pessoal, tranquilo, agora a gente vai para a questão número 9, que trata e que aborda né, o assunto logaritmos, que é muito importante a gente saber, muita gente deixa de lado, por não entender muito né, a ideia de logaritmos. Eu prometo a vocês que eu vou trazer aqui para o canal uma aula completa, né, um curso completo sobre é, exponenciais e logaritmos, que é ou são muito importante Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui para vocês é, a questão, o enunciado da questão, que diz o seguinte, ó, mudando para a base 3, mudando para a base 3, o log ó, Então, aqui a gente tem o um logaritmo de 7 na base 5. Pessoal, quando eu quero fazer uma mudança de base, por exemplo, eu tenho aqui o logaritmo é, de C na base B. Vamos imaginar que essa base, por algum motivo, né, eu queira mudar para uma base A, por exemplo. Eu quero trocar isso aqui por uma base A. Então, o que é que eu preciso fazer? Quando eu mudo uma base, eu vou ter a divisão entre dois logaritmos. A gente precisa lembrar disso. Que esse logaritmo ele vai ter a base a, pois é o meu objetivo, que a base de b seja trocada aí pela base a. Então, aqui ó, vai ser é, uma divisão. Então, essa mudança vai causar aí, né, por uma consequência de algumas propriedades, a divisão entre dois logaritmos de base a. Tá? Então, vai ter logo base a aqui, logo base a aqui. Só que o logaritmando de quem está no numerador vai ser o próprio C, ou seja, quem está em cima aqui. E o logaritmando de quem está embaixo vai ser o B. Então, a gente vai ficar com essa cara aqui. E o problema diz o seguinte, ele quer mudar esse logaritmo, ele quer trocar o 5 pelo 3, ele quer mudar para a base 3. Então, o que, é que vai acontecer? Eu vou ter o log dividido aí por log, é só lembrar disso, onde a base que eu quero é 3, e o logaritmando ali, ó, numerador vai ser 7 e o logaritmando do denominador vai ser igual a 5. Então, o nosso resultado é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem algum parecido. Né? Então, a letra E aí seria o nosso resultado, como vocês estão vendo, tá? Então, é uma questão aí de decoreba, de podemos dizer assim, né? E a gente precisa, na verdade, a gente precisa até levar isso aí no nosso bolso. Essa mudança de base, em muitos problemas envolvendo os logaritmos, podem é, ajudar, né? Encurtar a nossa solução. Tranquilo, pessoal? É isso. A gente vê agora na questão de número 10. Valeu!